O que, que você tá fazendo? Você tá olhando o Facebook do Bernardo? Porque eu... Eu... Quando eu comecei a namorar o Antenor... Eu bloqueei o Facebook do Juvenal. Entendeu? Eu, eu bloqueei, entendeu? Então, assim... Eu acho que... Se você não bloqueou ainda o... o, o, o Facebook do Bernardo... É porque você não ama... O... O Percival... O Percival não te apresentou ainda para os pais dele? Porque eu, eu, o, o, o Juvenal, ele me apresentou para os pais dele com 3 horas de namoro. três horas. Né? Porque ele me ama, de verdade. Né? Então se o Percival não fez isso com você é porque ele não te ama. Você está com, tá com, com frio? Você está com, tá com frio? É impossível tá estar com frio. Eu estou com calor. Você chorou vendo o Titanic? Tá tá tá tá tá tá tá Ai, boba você. Eu não chorei dentro de Titanic. Se eu não chorei dentro de Titanic, então é que você não? Né? Porque de Titanic não é, não é pra chorar. Você se reconheceu em algumas dessas frases? Elas já foram ditas pra você? Ou você já disse elas pra alguém? Então você é uma pessoa normal. Olá pessoal, eu sou a Simone Simão, esse é o Calma Gente Calma, eu sou sofróloga, e hoje eu vou falar sobre uma coisa que é um pouco difícil de dizer, tá? Senta, que eu vou te fazer uma revelação assim um pouco difícil de ouvir. Sentou? Então, você não é o centro do mundo. Não se preocupe se você se identificou com alguma dessas frases, se você já disse isso para alguém. A grande maioria das pessoas tem tendência a achar que todo mundo come, dorme, ama, gosta, tem frio, calor, exatamente como a gente. A gente tem sempre uma certa tendência a se achar a régua do mundo, né? se achar a norma do mundo e tudo que difere da gente é anormal, errado, feio, burro e tal. Então assim, num pequeno grau, se você se reconhece aí, você é normal, tá? Não se preocupe, ok. Se você é muito assim, aí já é um pouco mais complicado. Eu me lembro de coisas de muitos anos atrás, porque isso era coisa do Orkut ainda. Eu frequentava muito grupos de brasileiros que moram fora do Brasil e tinha... Eu me lembro uma vez de um, de um cara que escreveu alguma coisa, ele era um brasileiro que morava nos Estados Unidos, e ele estava revoltado porque os americanos não conheciam o Brasil tanto quanto ele julgava que os americanos deveriam conhecer. E ele ficava revoltado porque ele falou, porra, todo mundo, todo mundo sabe citar pelo menos cinco cidades americanas. Como é que um americano não sabe nem qual é a capital do Brasil? Aí eu te pergunto, você sabe citar cinco cidades americanas? Pode até saber que, bom, primeiro que não, não é todo mundo que sabe citar. Dois, se você soubesse, citar, é muito provável que é porque você assiste seriados e filmes americanos desde que você nasceu. Mas você sabe citar cinco cidades canadenses? Você sabe citar cinco cidades mexicanas? Você sabe citar duas cidades na Suíça? Você sabe qual é a capital da Lituânia? Você sabe citar o nome de uma cidade do, do Congo? Então, assim, por que raios os gringos todos têm que saber qual a capital do Brasil, qual a língua que a gente fala no Brasil, e citar cinco cidades brasileiras? Porque eu sou brasileira, né? eu sou o centro do mundo, então todo mundo deveria saber tudo sobre o Brasil, porque eu, eu sou brasileira. É simples assim. E aí entra a tal da questão da empatia, né? A empatia é uma palavra que tá muito na moda. E quando eu leio essa palavra por aí, à torta e à direita, na internet, eu tenho a impressão que as pessoas não sabem necessariamente o que ela significa, tá? Todo mundo tem a, a, a ideia, assim, de que empatia... Todo mundo não, né? Acabei de, ó, acabei de fazer o, o mesmo erro que o cara lá dos Estados Unidos. Muitas pessoas veem a empatia como sendo... É a capacidade de se colocar no lugar do outro e de sofrer junto com ele. É, eu diria que não é bem isso. A empatia é sim a capacidade de se colocar no lugar do outro para entender o que ele está passando. Não é necessariamente só uma questão de sofrimento. É, primeiro que sofrer junto com o outro não vai adiantar nada. Tipo, se você é meu amigo, você está sofrendo, você me pede ajuda... E eu começo a sofrer junto com você, vai ter que vir uma terceira pessoa para ajudar a gente. né? Então não adianta nada eu sofrer junto com você. Eu tentar entender o que você está vivendo já basta. Então isso já é empatia. E não se limita somente a uma questão de sofrimento. A empatia pode ser usada em todos os momentos da vida. Por exemplo, você, quando você está subindo uma escada rolante, você poderia pensar que... Existem pessoas que estão subindo atrás de você, né? Então, tipo, você parar no topo da escada rolante não é uma coisa, assim, muito empática da sua parte, porque as pessoas atrás vão fazer, vai rolar um certo efeito dominó, né? Vai cair todo mundo pra trás porque, né, você não é o centro do mundo. A escada rolante não, é, não é, tipo, né, não para quando você chegar lá no topo. A empatia é você não se estacionar o seu carro na frente de uma saída de carros, é você não parar na frente de uma porta, sendo que tem gente passando, é você não fumar em lugar fechado. Não fazer barulho, né não é porque você está acordada às duas da, da manhã, não é porque você já acordou, você acorda domingo às sete da manhã, que os seus vizinhos também estão acordados. né Então, não, não fazer barulho às sete da manhã... É uma prova de empatia, por exemplo. Eu diria que às vezes não precisa nem tentar entender, entendeu? A pessoa te falou que ela tá sofrendo, que ela tá. Cara, acredita nela, entendeu? Tem gente que não gosta de chocolate, eu não vou ficar tentando entender. Tá, não gosta de chocolate, eu não gosta de chocolate. Se tá com frio, sendo que tá fazendo 40 graus, tá. De repente você tem uma doença aí, hormonal, você tem um problema de tireoide, sabe? Não tem que. Eu não tenho nem o que entender. Ah, ok, tá com frio, beleza. Não fica tentando convencer uma mulher que tá falando pra você que ela não quer ter filhos. Ai, porque o amor... Do... Não, ela não quer ter, ela não quer ter. Respeita, ok, beleza. Não fica tentando convencer as pessoas que elas têm que fazer as mesmas escolhas que você. Isso é uma puta falta de empatia. É muito comum a gente rir do sofrimento das pessoas que a gente vê como privilegiadas. Né? A gente tem sempre aquela amiga né, que... que, que, que que veste calça 36, aí ela passa para 38 e ela fica se achando a gorda, obesa, não sei o que. Por mais que possa nos pare... que o sofrimento dessa pessoa possa nos parecer ridículo, ela realmente tá sofrendo, ela não tá feliz de ter passado de 36 pra 38. Então assim, sem necessariamente entrar na onda dela e dizer, é, realmente você é gorda, obesa, ridícula, é, não, não, não ri da cara dela, porque pra ela realmente... É chato passar de 36 para 38. E eu não tenho que julgar o sofrimento dela e dizer que ela não está sofrendo. Uma coisa que mudou tudo para mim, eu vou bater nessa tecla mais uma vez aqui nesse canal, foi o autoconhecimento. Se conhecer, significa conhecer também os nossos próprios defeitos, as nossas próprias dificuldades. Eu fiz terapia com um psicólogo durante 5 anos. Eu também fiz sofrologia, eu também fiz outras, outros métodos terapêuticos. Mas esses cinco anos de terapia com, com psicólogo fizeram, me fizeram entender o meu, o meu lado sombrio, o meu lado negativo, o meu lado ruim. Eu não sou só sol, luz e, e coisas boas, né? E todo mundo tem um lado negativo, tem um lado sombrio, tem um lado um pouco mais difícil de, de se aceitar, né? E quando você aceita suas próprias dificuldades... Quando você entende que você também tem um lado egoísta, você também pode ser frio, você também pode ser antissocial... Você é ciumento e você não pode simplesmente deixar de ser assim no piscar de dedos, no piscar de olhos. Não é assim tão simples. Você tem esse lado ali um pouco mais difícil e você sabe por quê que ele é assim, porque você tem autoconhecimento. Né? Você sabe que não é uma escolha sua. Você é assim porque você tem uma certa história de vida, você foi, você foi criado numa família, você foi criado numa... Num contexto ali que fizeram com que você desenvolvesse essa, essa personalidade e essas características que você tem. Então você sabe que não é assim tão simples para você e você começa a entender que também não é tão simples assim para os outros. Então para os outros também não é tão fácil assim. Ai, deixa de ser negativa, deixa de ser pessimista, deixa de ser... Não, não é assim tão simples para os outros também. né O autoconhecimento faz com que a gente se torne muito mais humilde. né Porque a gente vê que, cara, pra mim é foda, então para os outros também deve ser né? é simples assim. Essa, essa humildade, né, que, que a gente reconhecer que os meus defeitos não são assim tão simples de, de, de... Não posso eliminar meus defeitos assim tão simplesmente, faz com que eu julgue os outros muito menos. Porque eu sei o quanto a bagagem que eu estou carregando, ela é pesada e a bagagem do outro, ela é diferente da minha, ela não é exatamente a mesma... Mas deve ser difícil pra ele também, né? Então eu começo a julgar muito menos os outros, a ser gentil comigo mesma, a ser gentil com os outros, o que não significa aceitar qualquer coisa da parte dos outros. E esse julgar menos faz com que a gente seja muito mais facilmente empático, justamente. Eu posso muito mais facilmente me colocar no lugar dele e ver que, é, de repente não é porque ele quer, é porque ele não consegue ser de outro jeito. Enquanto a gente continuar achando que a gente sabe tudo, que a gente entendeu tudo da vida, a gente vai continuar julgando os outros, porque a gente vai continuar achando que a mudança de comportamento do outro seria muito fácil, basta ele querer. A minha, não, né? Porque, bom, para começar aqui, quando você não tem autoconhecimento, você não conhece os próprios defeitos, você vê os defeitos do outro, com uma lupa, né, uma coisa assim gigantesca, mas os próprios defeitos a gente não conhece. E quando a gente não conhece os próprios defeitos, a gente não consegue mudar. Né? Então, autoconhecimento para todos, vamos nos conhecer. Se conhecendo, a gente vai conhecer os nossos próprios defeitos, mas a gente também vai conhecer as nossas próprias qualidades, as nossas forças, as nossas riquezas. A gente vai ver que dentro da gente a gente tem muita coisa bonita também para dar para o mundo. O autoconhecimento vem, no meu caso ter feito cinco anos de psicologia me ajudou muito, mas não é só fazendo terapia que a gente se autoconhece, é se auto-observando, é tendo humildade de entender, de observar os nossos comportamentos em sociedade. O que que te incomoda nos outros? Isso vai dizer muito sobre você também. O que que te incomoda no comportamento dos outros? Quando você vê uma pessoa, o que que, qual é a primeira coisa que salta aos olhos no comportamento dela, na maneira dela de se vestir, na, o que que te incomoda ali? Provavelmente o que te incomoda no outro é o que te incomoda em você mesmo. Então, se auto-observe, medite, faça sofrologia. Isso tudo vai fazer com que você se conheça melhor. E se conhecendo melhor, você vai ser muito mais humilde com os outros e muito mais em Então, vamos continuar essa conversa num outro vídeo. Nesse aqui, eu vou, eu vou parar por aqui. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal se esse tipo de conteúdo te agrada. Mande esse vídeo para outras pessoas, eu tenho certeza que essa que esse papo de empatia, de autoconhecimento, é, agrada talvez um amigo teu, um parente teu, então manda esse vídeo pra ele. Vamos ajudar a esse canal a ser mais conhecido no Brasil, pra que mais pessoas possam praticar a sofrologia, mais pessoas possam conhecer a sofrologia. Tá legal? Você me ajuda nessa? Vamos se tornar um agente do bem, uma pessoa que distribui coisas boas por aí, porque de coisa ruim o mundo já tá cheio, tá? Então, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até o final. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.